Quando nasciam as crianças, não há qualquer coisa de cortar o cordão e tirar o cão ou de mandar a primeira água nas paredes? Não, não se pode não cortar o cordão a nada. Não tem-se a guardar muito ah. para os ratos não levarem, senão as crianças depois que é, estão em, é. em, em ladrões roubar. Isso é muito giro. Se começam o cordão de lutar ratos, as crianças davam ladras. Ah. E guardavam numa caixinha. Então, guardava um e aquela água que se atirava contra a parede era o quê? A água que se atirava contra a parede assim ao alto para a criança crescer. A água, conforme se atirava bem chuva, também a pessoa crescia.